Como que é o seu nome, é o José Lourenço. José Lourenço. Da tá onde José Lourenço? Formiga. Formiga? Aqui tá um grupo de formiga aqui, né? Amigos, eu Você estudou aqui no colégio, viu? Foi. Você que mandava aqui, o grandão, 70, o pintelão, botava ordem? Só pedia. Só pedia? Eu disse, mandava andar. Você veio com os colegas, né? É um grupo que vocês formaram lá para vir estudar aqui? Não, eu vim só os é, esse é, um amigo meu que já estava estudando ali. Aí eu vim a... A Mas que é para né? Melhor que a mãe, né? Ó, vou chamar sua mãe. Ah, o pessoal conversa. É. É. Aí. 79, 279 em 79, 80 e 81. Então, em 81. Uma experiência boa, fora foi. de casa. Nossa, foi uma experiência boa. Foi. Você, é, da sua família, não sei é o quê, o mais velho, o mais novo? E são quantos irmãos? Quatro irmãos. Ah, é. O seu pai trabalhava com o quê? Meu pai era... Depois, eu cheguei com o mestre, também, com o Você chegou a morar na roça, não? Morei, morei até... Morei até uns nove anos na roça. Então, você foi alfabetizado na, na, na roça, não? primeiro e segundo ano, Do estudei primário. É, no terceiro ano eu vim para com Aqui em rodar. O seu pai veio também ou não? Veio. Mudou para comigo em... De... Setenta e, em... Ses, em... 69. 69. 69. A... A, a escola... O, aqui, o Agrícola, era uma família, né? Sim, era uma família. uma E aí, é, motorista! É, muitos amigos. <risos> E a cidade também, muito coletora Então, eu tenho que agradecer todos os meus amigos, todos amigos colegas, professores também, é meus fãs. muito e aqui, lembrança muito grande de estar participando aqui desse evento, para rever meus amigos. É. é o primeiro encontro que vocês tiveram, né? É o primeiro encontro que né? eu faço conversando aqui, mas tem um pessoal ali que tá conversando ali em não adianta falar não, é e, e assim mesmo, o encontro é assim, é um barulho, uma alegria, né, porque nós temos a é, é, oportunidade de encontrar muito em velório, né, no silêncio, mas um encontro assim de amigos, aí a gente tem que soltar a voz mesmo, né, falar, dar uns abraços apertados, né contava as contar umas histórias engraçadas, né? Me levou muita O que, que marcou você ali no, no, no colégio? Você tem um, um dia que marcou vocês ali? De... Você casou onde? Mato Grosso? Depois que eu me formei, eu morei 5 anos no Mato Grosso, 5 anos no Mato Grosso e me casei no Mato Grosso. Agora, é, é, 28. 28 anos, eu mudei para em Guapé, em Mato Agora, é, você caminhou por causa do curso que você fez, Sim, trabalhando? Muito o que que você planta? Café lá ou não? Milho. Milho. Feijão. feijão. Bom. É, e depois serviço eu e armazenagem também. Então serviço secagem e armazenagem. E fogo e Também o a vida é um desafio, né? Tem hora que a gente é jogado em certos, em certos momentos, em certos lugares que você nem acreditava, né? Tem que ter tino também, né? Alguma coisa que marca. E eu vou, vou fazer isso. Coragem. <risos> Trabalhando com a coisa que a gente gosta, a gente se mais com mais alegria. O colégio muito forte mim. Quantos filhos? Eu tenho três filhos Três filhas? Casei em É isso aí, ó, uma caminhada, sua esposa, o nome dela. O esposa é Soledade. E as suas filhas? Minha filha é a Juliana é Luiz, é Luiz, é e a Fernanda. E a Fernanda. É... Oh, nós estamos aqui gravando, mas o pessoal aqui é tudo doido, sabe? Doido para encontrar com os e encontrar isso. É Aí, é gostoso, né? Ninguém fala baixo, né? Parece que é tudo italiano, né? Todo mundo alegre, né? Parabéns! Gente. Valeu, valeu. E você também? Parabéns, professor. Por... Por... O registro. registro. Isso ficou... Muito obrigado. Foi tá muito obrigado. bom. Eu... Eu que fico honrado de poder registrar esse momento tão especial. Fazer essa abertura que é muito é. importante. Muito importante. Ficou na história. Ficou na história. nossa na história. Nosso, encontro. Nosso, encontro. Nosso encontro. Parabéns. Muito obrigado. Meu. Valeu. Parabéns.